A Williams da temporada 2021 da Fórmula 1 já não passa mais vergonha. Claro que o caminho ainda é muito longo para aquela equipe que encantou o mundo do esporte com o carro de outro planeta nos anos 90, mas a primeira metade do campeonato, concluída com inesperados pontos conquistados por George Russell e por Nicolas Latifi no inacreditável GP da Hungria, mostra que o futuro se desenha de forma mais promissora. A gestão comandada pela investidora norte-americana Doralton Capital trouxe segurança com o necessário combustível financeiro e contratou Yost Capito, dirigente de enorme experiência no WRC e na própria Fórmula 1, para assumir como CEO e, depois, como chefe de equipe ao substituir Simon Robertson. Sob a batuta do alemão, Campeão do Dakar nos caminhões em 1985, a Williams trabalha nos bastidores para, passo a passo, se reconstruir. E o trabalho duro vem dando resultados. O projeto do FW43B, evolução do carro do ano passado, é bom e faz com que Russell se coloque frequentemente no Q2, mas até mesmo uma entrada no Q3 já foi possível em 2021. E Latifi, definitivamente bem mais limitado tecnicamente que seu companheiro de equipe, conseguiu passar para a segunda fase da classificação, em Imola, no GP da Emília-Romanha. É preciso salientar também que a Haas, que seria a grande adversária da Williams no fim do pelotão, abriu mão da temporada praticamente antes mesmo do seu início. O time norte-americano ainda conta com dois pilotos novatos, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, a maior experiência de Russell e Latifi, e um carro mais azeitado e empurrado pelo motor Mercedes, dá notória vantagem ao Williams. Mas a equipe fundada por Frank Williams foi além nesta temporada. Russell ficou perto de pontuar em Imola, mas foi afoito ao tentar ultrapassar Walter e Bottas e provocou um grave acidente. Depois, na Áustria, a performance do carro não acompanhou seu potencial e o impediu de segurar a Alpine de Fernando Alonso quando lutava pelo décimo lugar. Em Hungaroring, no entanto, o trabalho duro foi recompensado de uma forma notável e surpreendente. A confusão na primeira curva da corrida causada por Bottas tirou de combate alguns dos candidatos à vitória, como Max Verstappen e Sergio Pérez, e tornou o GP da Hungria uma verdadeira corrida de sobrevivência. Esteban Ocon assumiu a liderança, Sebastian Vettel era o segundo e, ele mesmo, Latifi, era o terceiro em posição que durou mais de 20 voltas. Mesmo correndo em uma colocação que não está acostumado, Latifi não sentiu a pressão e permaneceu ali entre os dez primeiros colocados na zona de pontuação. Foi maduro, tranquilo e não cometeu grandes erros. E foi assim que Nicolas se manteve até o fim para terminar a corrida em oitavo lugar, que virou sétimo com a desclassificação de Vettel. Foi o melhor resultado da Williams desde o GP do Brasil de 2017, quando Felipe Massa também terminou em sétimo. Latifi, mesmo com o resultado, ainda não tira de si o rótulo de piloto pagante e um dos piores do grid, mas conseguiu mostrar força mental e não fraquejou no seu momento mais importante na Fórmula 1 A maneira como chegou aos pontos em Budapeste fez o chefe Jos Capito dizer que Nicolas merece um lugar no grid e considerou o canadense peça importante para a equipe, ainda que o alemão diga que não é mais necessário contar com um piloto que traga patrocinadores, caso claro de Latifi, filho do bilionário iraniano Michael Latifi. A situação de Russell é diferente. Em seu terceiro ano na Fórmula 1 e com a Williams, o prodígio britânico abriu a temporada com dois objetivos em mente. Um deles já foi alcançado, pontuar pela equipe de Grove. O segundo pode ser concretizado nas próximas semanas, que é ser anunciado como titular da Mercedes para o próximo campeonato. Aos 23 anos, Russell assumiu já no ano passado o papel de líder da equipe. Mesmo mais novo que Latifi, de 26, George traz no seu currículo uma bagagem vitoriosa nas categorias de base, tem o respaldo da Mercedes e já é visto por boa parte dos britânicos e do mundo do esporte a motor como um todo como um potencial campeão do mundo. Neste seu processo de lapidação como piloto de uma equipe tradicional, mas ainda no fundo do grid, Russell amadureceu muito e criou casca ao lidar com frequência com momentos desfavoráveis. O famoso puxão de orelha de Toto Wolff depois do forte acidente em Imola também fez parte desse pacote de amadurecimento e crescimento do jovem George. Por tudo que já havia feito ao longo desde o ano passado, mas também nesta temporada, Estava claro que os primeiros pontos eram questão de tempo e oportunidade. A chance de terminar entre os dez primeiros no GP da Hungria, ainda que estivesse chegado atrás de Latifi, pode ser encarada como uma missão cumprida. Como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros, Russell chorou copiosamente depois da prova e falou sobre a felicidade de ter ajudado a Williams a voltar a sorrir. Ao mesmo tempo, as lágrimas de George também parecem ser um quê de despedida. Feliz por ter alcançado seu primeiro objetivo na Williams, Russell sabe que o que vier agora é lucro depois do que conseguiu na Hungria. A meta, na retomada das férias em diante, é fazer um bom papel, garantir mais pontos se assim for possível e, se for mesmo para Williams no ano que vem, fazer um bom papel até o fim da temporada. A provável saída de Russell abrirá um enorme vazio na Williams. É claro que ninguém é insubstituível mas a equipe certamente vai sofrer para encontrar alguém capaz de ocupar a lacuna deixada pelo britânico. O chefão do time falou de uma longa lista de candidatos, o que sugere nomes de larga experiência na Fórmula 1, como Walter Bottas, Nico Hülkenberg, mas também jovens que sonham com um lugar ao sol, como Guanil Zhou, Oscar Piastri e, dizem, aquele que desponta como favorito à vaga Nick De Vries, o novo campeão da Fórmula E. É esse o cenário que a Williams terá de lidar nos próximos meses. Já é possível dizer que a equipe saiu do fundo do poço, só que há um longo caminho a percorrer nesse processo de reconstrução, e a equipe terá de aprender a caminhar sem aquele que nos últimos anos tem sido seu principal piloto. Mais uma missão que a escuderia de Grove vai ter de cumprir para voltar a ter um desempenho minimamente à altura da sua gloriosa história num futuro próximo.